Irá conversar sobre o empreendedorismo feminino. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Celise Rei, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Celise, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra recebê-la. Obrigado, viu? Obrigada, Anderson. Obrigado pelo convite, é, por trazer nós como empresa, né? Eu que estou aqui, minha sócia que está nos bastidores. Hoje eu estarei representando a nossa empresa para falar de um assunto que a gente fala com muita alegria e com muito entusiasmo. E que é um assunto realmente muito importante, muito atual e que, no meu entendimento, merece um debate muito profundo. E falando sobre o empreendedorismo feminino, eu queria que você fizesse aqui uma fala introdutória. Para explicar, até de forma conceitual, como nós pensamos em empreendedorismo feminino, nós estamos falando, eu acho que vai muito além do empreender, o empreendedorismo por mulheres. Eu acho que existem muitas outras coisas que envolvem esse assunto e eu gostaria muito que você falasse sobre isso. É, eu acho legal a gente trazer um contexto histórico, né porque quando a gente fala, por que hoje a gente diferencia, por exemplo, a gente tem como tema de debate empreendedorismo feminino e não simplesmente empreendedorismo. É, o tema empreendedorismo feminino ele é um tema novo, ele é recente, né? então, é, se a gente buf, fizer uma busca de artigos acadêmicos que falam sobre isso, a, o prim, a primeiro aparecimento aí do termo é, é de 1990, então, se a gente pensar, é uma coisa nova. É, e por que, que é tão novo? Porque, historicamente, a, a mulher estar inserida no mercado de trabalho é uma coisa recente também. Até a década de 40, por exemplo, não era permitido que a mulher ela trabalhasse fora de casa. É, então, junto com a Revolução Industrial, é, com essa necessidade de mão de obra que as indústrias necessitavam na década de 40, é, a, foi, houve uma, uma reforma no Código Trabalhista, onde era permitido que a mulher então, passasse a integrar o mercado de trabalho. Porém, até a década de 60, mais ou menos, com uma reforma no Código Civil, a mulher ela só poderia trabalhar com a permissão do responsável por ela. E quem era o responsável por ela? O pai, caso ela fosse solteira, ou o marido, se ela fosse casada. Então, ela poderia trabalhar então a partir da década de 40, contanto que houvesse uma permissão formal por escrito do responsável por ela, que seria o pai ou o marido. É, até a década de 60 também haviam várias outras coisas que não era permitido para a mulher então, por exemplo é, mesmo que ela fosse trabalhar não era permitido que ela trabalhasse à noite a, a, a não ser que o pai ou o marido é, autorizassem também não era permitido que ela tivesse cartão de crédito se ela quisesse ter um, um, um cartão de crédito tinha que haver uma solicitação formal do pai ou do marido para que o banco emitisse esse cartão de crédito é, somente em 1980, com a reforma da Constituição, que é a, a, a Constituição que hoje ainda rege o país, que foi se falar um pouco mais sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. E aí, a partir de então, é, os direitos da mulher dentro das empresas, quanto empregadas, ficaram igual dos homens. Então, se a gente pensar porque hoje a gente fala sobre empreendedorismo feminino e não somente empreendedorismo, é que essa jornada no empreender para a mulher ela é diferente. Né? Se a gente pensar que só a partir de 1980 empreender para a mulher passou a ser igual empreender para o homem, isso num ponto de vista é, burocrático, é um tema novo. Porque, no, no ponto de vista prático, né, quando a gente traz isso para a realidade, porque uma coisa é a teoria, outra coisa Sim. é a realidade, é, apesar das mulheres terem conquistado o direito de ter os mesmos direitos no mercado de trabalho que os homens, é, ainda essa dinâmica é diferente entre homens e mulheres, porque eles trabalhavam para ter um senso de propósito, para cumprir uma carreira, é, para é, trabalhar, empreendiam, né? para dizer que tinham negócios próprios. As mulheres elas entraram no mercado de trabalho, e é assim hoje ainda, por necessidade. Então, é, necessidade de complementar a renda, necessidade de ajudar ali é, nos custos da casa. E ela, sem, ela mantinha essa obrigação social e histórica de fazer jornada dupla. Então, a mulher ela conquistou o direito de trabalhar, mas sem é, dividir as tarefas da casa né, lá no começo. Então, é, se a gente pensar hoje, já faz 35 anos que houve essa reforma, é, essa reforma da Constituição, onde a mulher ela finalmente é reconhecida com os mesmos direitos dos homens, hoje a gente ainda tem como pauta de debate, por exemplo, a divisão de tarefas do, domésticas. Né? Então, a gente ainda tem que sentar e falar sobre é, não, o homem não ajudar em casa, mas sim dividir tarefas. Então, se a gente pensa sobre o empreendedorismo feminino, ele anda lado a lado também com a história do feminismo no Brasil. Né? Por quê? Porque a mulher ela teve que conquistar um espaço de direito na sociedade, é, se provar é, capaz, tanto quanto o homem, de realizar diversos tipos de tarefa, para aí sim conquistar um, mercado, um espaço no mercado de trabalho. E é engraçado que, assim, na década de 40, quando a mulher ainda não era permitido que a mulher trabalhasse, é porque na Constituição dizia que a mulher era incapaz em relação ao homem, tanto fisicamente, quando a gente pensa em esforços físicos, quanto intelectualmente. Então, passou-se a considerar a mulher capaz, com o mesmo nível de capacidade que o homem, só muito mais tarde. É, então eu sei que hoje tem muitas pessoas que pensam, ah, eu não sei por que essa discussão, porque hoje as mulheres elas só estão na frente dos negócios, etc. Mas é porque hoje muitas das coisas que aconteceram, se a gente for ver bem, há pouco tempo atrás, resvalam ainda na, na história de hoje. Agora, quando você traz, por exemplo, um contexto histórico em relação ao empreendedorismo feminino, eu gostaria muito que você compartilhasse aqui com a gente, na sua percepção, quais ações afirmativas precisariam ser estimuladas e realizadas para que essa, esse contexto ele fique muito mais próximo sabe, do conceito do empreendedorismo feito por homens, realizado por homens e também por mulheres. É, eu acho que naturalmente, com os movimentos que acontecem hoje, essa entrevista, por exemplo, é um desses movimentos, né? É enquanto houver espaço para as mulheres falarem sobre problemas, é, significa que a gente está reconhecendo que existem alguns problemas. E eu sempre parto da premissa de que, para a gente corrigir um erro, primeiro é, é preciso que reconheça-se que existe algo de errado. Né? É, então, por exemplo, ter espaço para as mulheres falarem mais sobre isso já é um, um passo. Mas há outras ações muito mais efetivas do que isso. Então é... Mais mulheres ocupando cargos de extrema importância hoje, segundo o SEBRAE, são é, uma taxa muito pequena, não me recordo exatamente quanto, mas entre menos de 10% de mulheres que ocupam cargos nas maiores empresas do Brasil, né, que estão em, em cargos de chefia. É, então, quanto mais mulheres ocupam cargos de liderança, mais, as mulheres se sentem, mais outras mulheres se sentem... É, empoderadas para também tentarem fazer isso, porque é, é um o problema ele na verdade ele está enraizado em várias camadas, né? Então tanto a sociedade que ainda está entendendo sobre a capacidade da mulher quanto a própria mulher que historicamente foi colocada num lugar de servidão. Então muitas vezes ela tem essa essa vontade de empreender de é, começar um negócio novo porque ela sente que ela tem algo a oferecer além do, do que ela já faz ou porque ela tem um dom, uma facilidade alguma coisa, mas ela não se arrisca porque ela não se sente... É, encorajada o suficiente, não só pelos outros, mas dentro de si mesmo. Né? Ela sente que ela não pode, que ela não tem força, que ela não vai conseguir. Tem uma insegurança incutida é, dentro das mulheres que vem de uma, de uma sequência de fatos históricos. né Então, é, mais ações que mostrem a capacidade das mulheres, exemplos. É, e hoje, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa que se dedica especialmente é, a trabalhar essa segurança e, e trazer essa confiança para as mulheres. Né? É, nós somos um estúdio de marcas é, e nós escolhemos nos posicionar como um estúdio de marcas que atende apenas mulheres. É, nós não atendemos homens, o que nós fazemos é participar da criação das, das empresas. Então, muitas vezes quando uma mulher chega até nós para fazer uma, uma entrevista com uma ideia de, de, de empreendimento, negócio. isso é, nem sempre ela chega pedindo um orçamento para fazer uma marca, porque ela tem 100% de certeza de que ela quer aquilo mesmo. É, eu vou falar que, assim, de 10 reuniões que nós fazemos, pelo menos seis ou sete são de mulheres que sentam com a gente, tomam um café e batem um papo, porque, no fundo, o que elas querem é compartilhar com outra mulher as dificuldades que elas têm e a ideia que elas têm para saber se a ideia soa realmente promissora. Porque a partir daquela conversa, aí ela vai angariar recursos, ela vai ter conversas dentro da casa dela, ela vai é, sentir que ela tem força suficiente para seguir em frente com aquele plano. Muitas vezes elas retornam depois para efetivamente fazer o projeto né, com a gente. Mas a maior parte das vezes não, ainda tem um tempo ali de incubação, onde ela tem que adequar a realidade da casa dela, se ela é mãe, é, quem vai ficar com os filhos enquanto ela, tra ela trabalha, é, se ela é, mora com os pais, da onde que ela vai tirar esse investimento, os pais vão apoiar, enfim, são N outras é, variantes que definem se ela vai seguir com aquela ideia ou não. Um homem, por exemplo, também tem essas variantes, mas ela não tem as dificuldades de segurança, por exemplo, de realmente investir naquela ideia que ele tem. O homem, ele começa já o negócio dele, a partir do momento que ele decide, tem muitas outras camadas ali que ele não vai ter que percorrer, entendeu? Ele não vai se preocupar quem que vai cuidar do filho, quem vai buscar o filho na escola, quem que vai fazer a janta, porque, historicamente, ele já foi educado para depender sempre de uma mulher. Graças a Deus, a gente está em 2023 e as coisas estão mudando um pouco, né? E é por isso que hoje a gente está tendo essa conversa, porque senão, se não houvesse essa, essa mudança, mesmo que a passos pequenos, nem essa conversa estaria existindo, né? Maravilha. Bom...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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute o empreendedorismo feminino. Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando essas questões, a empresária Celise Rei. Celise Rey. Celise, eu queria que a gente iniciasse esse segundo bloco discutindo um pouco sobre o crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil. No seu ponto de vista, por que esse fato foi possível e continua sendo? Nos últimos anos, houve um boom do empreendedorismo feminino no Brasil. É, tem mais de 9 milhões de mulheres hoje à frente dos negócios. Esses são dados do Sebrae também. É, mas, ainda assim, desses 9 milhões, quando a gente, se a gente for calcular ali, uma porcentagem muito grande são de microempreendedores individuais. Então, são mulheres que é, se sentiram seguras para começarem a empreender, mesmo que de forma pequena, mas muitas vezes para complementar a renda em casa. É, se você pegar ainda a taxa de... Empreendedoras, que são pessoas que iniciaram um projeto e donas de negócio, a taxa de donas de negócio em relação a donos de negócio é bem menor. O que é um dono de negócio? São pessoas que estão à frente das suas empresas há mais de três anos, de três a quatro anos. A partir de três anos, considera-se então que é um dono de negócio e não é uma pessoa que... Começou ali um início de empreendimento. Então, nessa caminhada, as mulheres elas desistem é, antes de, do negócio realmente é, vingar, falando no, no português mais popular. Por que, que elas desistem? Porque muitas vezes esse empreendimento ele entra para suprir uma necessidade, né? É, que seja para complementar renda, seja porque o marido ficou desempregado, porque a própria pessoa perdeu um posicionamento no mercado... É, então, hoje, o empreendedorismo feminino, ele cresce bastante, é, principalmente porque entram esses empregos que são mais informais, que foram formalizados com a possibilidade do, do simples nacional, né? É, mas as mulheres, elas ainda têm dificuldade de manter esse negócio rodando. É mais fácil hoje empreender, a, a, o Brasil tem políticas nacionais de começo de negócio que tornaram isso um pouco mais simples, as mulheres elas passaram a ter reconhecimento é, de que elas são capazes, que elas podem empreender. Mas, além de tudo isso, eu vejo que hoje há um reconhecimento geral também de habilidades da mulher, e é isso que o Brasil ganha muito com as mulheres é, cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, que são as, as chamadas soft skills. Né? Então, as mulheres elas possuem biologicamente habilidades que os homens não possuem. Então, por exemplo, enquanto os homens eles têm uma habilidade de percepção espacial melhor do que as mulheres, por isso que o pessoal fala assim, ah, homem é, não, não liga o GPS porque ele sabe o caminho, ou então homem é muito melhor em baliza, biologicamente ele é melhor mesmo porque ele tem uma noção espacial melhor, isso não quer dizer que as mulheres não podem ser boas nisso também. Mas a, a, as mulheres biologicamente também têm habilidades, que é o famoso jogo de cintura, nós somos multitarefas é, naturalmente. Por quê? Porque a mulher ela consegue cuidar do bebê, ferver a água da chaleira, estender a roupa, atender a ligação e ainda responder uma pergunta do marido, porque a gente é assim. Então, isso dentro do mercado de trabalho é fantástico. Uma mulher que consegue lidar com várias demandas e várias pressões ao mesmo tempo. Quando as pessoas tiveram essa noção de, da criatividade, da desenvoltura, é, da capacidade de lidar com pressão da mulher, ela começou a entrar mais no mercado de trabalho. E hoje, assim, a gente, quando a gente fala de empreendedorismo feminino no Brasil, a gente considera a mulher empreendedora, que é a que efetivamente inicia um negócio por conta própria, mas também a gente fala de mulheres que ocupam cargos de liderança. Então, a gente inclui essas mulheres no empreendedorismo feminino. Por quê? Porque elas são fonte de inspiração para as mulheres que também é, gostariam de alcançar o mesmo nível de carreira ou que desejariam empreender. Que legal. E eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui e dividisse com a gente aqui, com essa experiência, né? De trabalhar num mercado que tem esse nicho, né? De pensar todas as estratégias, pensar todo o trabalho, todo o planejamento para mulheres que querem colocar as suas empresas, as suas ideias, enfim, no mercado e com isso, claro, né? É, conseguir renda a partir daquilo e escrever uma história, né? Sim, é, pra gente é muito satisfatório porque nós somos, nós somos mulheres, né? Eu tenho uma outra sócia atendendo outras mulheres. É, a gente brinca que é legal porque as mulheres sentam para conversar com a gente e elas não precisam se explicar muito. É, uma meia frase ali a gente já entende todo o contexto de dificuldade que a mulher tem ou toda a empolgação que ela tem em relação àquele negócio. É, nós começamos o estúdio de marcas é, pensando em duas coisas. Primeiro, em realizar um trabalho... Completo, é, a gente até fala que a gente se posiciona como o um estúdio de slow design, que outras pessoas poderiam soar pejorativo, que nossa, elas fazem tudo slow, não, não, não quer dizer que a gente atrasa as entregas, mas nós trabalhamos com dedicação. Porque nós é, respeitamos o, a cliente, a história dela, tudo que levou ela até o momento em que ela entrou em contato com a gente. Então, todo o trabalho ele é feito de forma dedicada e muito imersa na história da cliente. Então, começa aí, um carinho extra né, com os projetos. É, e depois, porque nós escolhemos é, sentar com mulheres e conversar sobre a, a estratégia de comunicação da, da empresa delas, de forma que nós... É, damos protagonismo para ela também nessa trajetória de criar um, uma estratégia, de criar uma identidade visual, porque nós queremos que ela faça parte das decisões. Então, quando nós fundamos o estúdio, nós decidimos que, por exemplo, a gente ia facilitar o vocabulário da comunicação, que é um vocabulário que é bem difícil, é um vocabulário difícil de ser entendido para pela maior parte das pessoas. É, tem muito estrangeirismo, são é, tem é, maneirismos na forma de dizer que uma pessoa que empreende, mas que não está inserida no contexto de marketing, ela não entende. Então, essa era uma das premissas. Nós queríamos sentar com as mulheres, explicar tudo da forma mais didática possível, não infantilizá-la, mas fazer com que ela faça parte daquilo e também colabore nas decisões que nós estávamos tomando, nós tomamos juntos. Né? E isso é muito bacana, porque elas realmente se sentem acolhidas. Assim. Não raras vezes elas choram, não só na entrega do trabalho, porque é uma realização de um sonho, mas também ao, ao confessar as dificuldades que elas têm. E nós acolhemos elas com todo o amor e toda a empatia né porque nós entendemos as mulheres porque nós somos também. Né? Maravilha. Bom... Nós estamos conversando aqui com a Celise Reis sobre empreendedorismo feminino. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e a gente volta na sequência. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 Mercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan presente no seu dia a dia Validade sempre hoje e amanhã no Supermercado Balan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 Celise, eu gostaria que eh, você dividisse aqui uma, uma situação assim, prática do dia, no sentido de pensar uma marca, desenvolver essa marca e fazer com que essa marca, ao pensar o seu desenvolvimento, tenha também um maior número de, de chances para que ela seja realmente uma marca rentável, que ela realmente se firme no mercado e que ela gere lucro e gere propósito também. Legal. É, o trabalho que a gente faz é um trabalho que se chama Branding. Então, o trabalho de construção de marca, ele não é, é no, no que tange apenas o design da marca, né? A parte visual. Então, gente, o que a gente, falando de forma popular, não é só um logo bonito que a gente faz. Então, tem todo um trabalho de imersão no negócio da cliente, para que a gente entenda, efetivamente, qual que é a proposta dela, o que, que ela tem de diferente o que ela oferece para o mundo que ninguém mais oferece, qual que é a verdade por trás do negócio dela. E aí nós fazemos um trabalho de... É investigação mesmo do mercado, então tendências de comportamento e consumo para os próximos anos, o que, pode, o que, que, o, o que se espera do comportamento do consumidor, que é o público-alvo dela, mapeamento dos públicos, enfim, nós fazemos o que a gente brinca que é um dossiê que vira um workshop de quase três horas com a cliente sobre o próprio negócio dela. E aí, não raras vezes, nesse, nessa, nessa apresentação, ela acaba... É, acontecendo duas coisas ou ela tem uma certeza ainda maior do que é, o que ela faz é o caminho que ela deve seguir ou ela percebe que existem algumas escolhas que ela tem que fazer dentro do negócio dela que ela não havia feito antes então essa etapa ela é muito mais profunda em relação à construção do próprio negócio dela porque a gente acredita que a comunicação ela não conserta problemas que são internos da empresa ela só maximiza o que já é bom essa é a oportunidade que a cliente tem de rever algumas escolhas. E essas escolhas elas podem ser as mais variáveis, desde o tipo de serviço que ela vai prestar, até a cor que ela vai pintar a parede dela, até o endereço em que ela vai abrir um ponto de venda. A partir dessa parte estratégica, aí a gente parte para a criação da marca. Porque todos esses dados vão convergir em escolhas de design. E aí essas escolhas, elas é, vêm para reforçar um posicionamento que foi criado é, e para informar também o jeito de ser da empresa. Então, se é uma empresa, por exemplo, que prega por é, calma, tranquilidade, a gente nunca vai escolher uma cor vermelha para pôr nessa marca. Se é uma empresa que é amigável, que quer transparecer, é, acolhimento, a gente nunca vai pôr formas que são pontiagudas ou agressivas na marca. Então é, conceitos que são teóricos, quando a gente passa para a parte visual, a gente consegue traduzir em escolhas de design e também nos textos que a cliente vai usar na forma como ela vai se posicionar, Qual é a, qual a mensagem que ela vai é, martelar mais na mente do público que ela tem interesse? É, a gente fala que brand na verdade é uma coletânea de diversos pontos que são que devem ser feitos com excelência de forma contínua. então, o que a marca mostra, o que a marca fala, como ela se posiciona, como ela interage com o mundo e o conteúdo que ela produz. Um logo sozinho, ele não consegue é, posicionar ou dar o alcance, ou seja qual for o objetivo que a empresa é, deseja Um nome sozinho também não. O discurso sozinho também não. Então, a coletânea de todos esses pontos alinhados é que fazem com que uma marca é, seja bem sucedida. E nós orientamos as clientes justamente a olhar tudo isso ao mesmo tempo. Não só criar uma marca ou não só criar um nome para uma empresa, mas ter essa noção de que fazer ações isoladas não vai garantir que ela seja bem sucedida e sim que ela é, quando ela olha para tudo, e tudo conversa, e tudo faz sentido, e faz sentido também com o serviço que ela presta, aí sim ela consegue é, o posicionamento que ela deseja, o alcance que ela deseja, porque ela transparece a autenticidade. Né? Maravilha. Celise, eu queria muito agradecer aqui a sua presença, foi uma fala realmente muito rica, que contribuiu muito, eu queria aproveitar esse momento aqui e pedir para que você fizesse aqui as suas considerações finais. E mais uma vez, claro, obrigado. <risos> Obrigada pelo espaço. É... Quando nós começamos nosso negócio, muitas pessoas falaram perguntaram, perguntavam para a gente se nós não éramos loucas, etc. Ah, não, não vão atender homens, etc. É... Hoje eu vejo que foi uma escolha muito bem acertada. É, nós temos muito orgulho de participar da história de inúmeros clientes que a gente carrega no nosso coração. É, cada vitória que elas têm para a gente é uma vitória também. Então, é, o nosso negócio ele tem dado certo, graças a Deus. Mas é, o pagamento ele não é só financeiro. Nós temos também esse senso de fazer algo que colabora com outras pessoas e com o mundo. E para a gente isso é maravilhoso. Então, eu me vejo fazendo isso junto com a minha sócia pelo resto da minha vida e estou muito feliz de poder colaborar também com o encorajamento de outras mulheres é, nessa jornada que é maravilhosa, que é do, do empreendedorismo feminino. Que legal. Celise, mais uma vez, obrigado. Parabéns pela missão. Acho que você contribui muito para o mundo, especialmente é que, é. para o mundo das mulheres tão necessário. Desejo para você saúde, paz, prosperidade na vida pessoal